E agora, Celso Vernizzi. O aumento do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Depois da chuvarada de à tarde e da noite em vários lugares, deu uma limpada boa e o amanhecer melhor em todo o estado de São Paulo. Mas as condições atmosféricas são favoráveis novamente. Novamente, a chuva e trovoada durante a tarde, que localizadamente em alguns lugares... Essas chuvas e trovoadas poderão ser fortes e até com rajadas de vento de 70, 80 km horários. Aquelas formações de cúmulos limbos acontecem durante a tarde de forma isolada. Tem alguns lugares que raios caem um atrás do outro, como aconteceu ontem nas praias de São Paulo, em algumas delas. Situação de instabilidade, portanto, à tarde, é bom estar prevenido, minha amiga, minha, meu, meu amigo, e temperaturas elevadas, 32 graus no litoral, clima abafado, na na capital também, no interior até 34 graus. Tempo instável à tarde, chuvas e trovoadas isoladas. Um abraço a todos. O <risos>